Olá, eu sou o Tom Rodrigues, eu sou psicólogo, sou professor universitário e ativista LGBT. Eu moro em Sorocaba e trabalho por aqui também. Aqui eu atuo na garantia de direitos da população LGBT, tanto na defesa de direitos, né, tanto nas universidades que eu atuo, formando psicólogas e psicólogos, né, na defesa de uma psicologia, então, que dialogue com as populações de vulnerabilidade e promova estratégias né, para garantir de direitos dessa, dessas populações quanto em parcerias com a gestão pública, em movimentos sociais, na promoção de eventos, é, formações, falas públicas. É, dois projetos que eu tenho bastante orgulho aqui em Sorocaba, é, por fazer parte desde a fundação, é, são a Associação Transgêneros de Sorocaba e o projeto Nós Diversos, que acontece no Sesc. O projeto faz cinco anos neste ano e mensalmente a gente promove atividades Relacionados aos feminismos, aos debates da garantia de direitos das mulheres, populações vulneráveis e debates LGBT. É... A minha trajetória né, na militância ela é muito marcada pelo campo de pesquisa e produção de conhecimento. Desde a graduação lá no Neste de Bauru, eu é, atuo na pesquisa dentro do campo da sexualidade de gênero e também contribuo com o Conselho Regional de Psicologia. Naquele momento da graduação, eu fazia parte do coletivo de sexualidade de gênero, do CRP da subsede Bauru, e tenho contribuído desde então, né? tive a chance é, de coordenar o Núcleo de Sexualidade de Gênero, do CRP São Paulo, ao lado das companheiras Mariana Farias e Flávio Gêmeo. É, essa foi uma, uma fase também de muitos desafios, mas é, muito produtiva, a gente produziu notas técnicas, eventos, participação nas feiras culturais LGBT. É, Dois eventos que eu tenho particular orgulho desse momento foram a, foram a celebração dos 20 anos da Resolução 01 de 99 e o lançamento no Estado de São Paulo da Resolução 0118. É, uma última contribuição que eu gostaria de mencionar, que acredito que tenha feito para a discussão sobre gênero e sexualidade, é o livro que eu publiquei, Os da Educação Sexual, no ano passado, pela editora Caligrafia. É, e nesse livro eu faço uma defesa do debate sobre gênero e sexualidade nas escolas, a partir de uma construção teórica com a psicanálise e os estudos queer. Enfim, essa é uma trajetória, né, de, de fato, que eu decidi contar, que é cheia de desafios e lutas, mas também, é, sem dúvida cheia de muita paixão e muito orgulho.